Resumo. O desenvolvimento de software pode alcançar melhor satisfação dos usuários por meio de requisitos de experiência. experiência do usuário, RX, que são requisitos focados em descrever metas de satisfação ou experiências que o usuário do software deve alcançar. Um método estruturado de referência para capturar e especificar estes requisitos focados na experiência irá ajudar profissionais a superarem omissões e lacunas da comunicação entre a fase inicial e a produção do software buscando um resultado alinhado com as expectativas dos usuários. Nesse contexto, o presente trabalho descreve a proposição de um método com um template de Rx, o desenvolvimento e uso de uma ferramenta web, chamada o Checktool, utilizada para a especificação de Rx. Rx, e a análise de dados coletados para a investigação da facilidade na Rx utilizando o método e a ferramenta. Primeiramente foi realizado um mapeamento sistemático sobre o Ux aplicada na engenharia de requisitos com o intuito de identificar possíveis lacunas nos estudos anteriores, uma das lacunas encontradas foi a ausência de um método padronizado para captar e especificar Rx. Posteriormente foram realizados experimentos com alunos da UTFRU coletando dados sobre a RX com e sem o uso do método proposto, com o apoio da ferramenta, pelos participantes. Em seguida foi analisada a influência do uso do método e da ferramenta na dificuldade em RX. Dos participantes que realizaram a RX com o método e a ferramenta, 67% disseram que foi fácil ou muito fácil, apenas 11% disseram que foi difícil. Já dos participantes que realizaram a RX sem o método e a ferramenta, nenhum considerou fácil ou muito fácil, mas 59% disseram que foi difícil. Os dados mostraram que a RX realizada utilizando o método e a ferramenta tornou a atividade mais fácil para a maioria dos participantes, indicando que este pode ser um método usado para aprimorar o processo de desenvolvimento de software considerando o X. Palavras-chave, engenharia de requisito, experiência do usuário, requisito de experiência do usuário. Abstract. Software Development, quem acheve, better use.